Mais uma entrevista para vocês e mais um programa aqui no canal. E como vocês podem ver, hoje é o primeiro vídeo do canal com a cabeça da firma e com uma convidada para a live especial. Com vocês, recebendo com uma salva de palmas, a atriz Paula Barros. Uma salva de palmas para ela. <risos> Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, já é muito É um prazer ótimo. imenso estar aqui de receber um bom canal, você me recebeu aqui na sua casa pra gente fazer essa maravilhosa entrevista. Imagina, é o maior prazer você estar tá aqui com a gente. E Paula, é, agora eu aqui pra gente você é atriz, você é comediante também. Sim. Conta como você começou a sua carreira de atriz, pode segurar o microfone. Sim, sim. É. Importantíssima, que coisa super importante. Maravilhosa. É... Olha, Jael, eu considero que a minha carreira como atriz começou ser... engraçada, né? Porque antes eu falava primeiro que eu era só atriz, mas eu, eu sou produtora cultural também. E aí eu fui revendo né, as coisas, fui relembrando a, a acontecimentos da infância, da, da vida da gente, né? eu fui vendo, cara, eu sempre fui produtora e atriz. Porque eu sempre fui a que inventa a moda e a que faz a moda Então assim, é, eu acho que eu sou atriz desde sempre, desde sempre É muito engraçado que na sala da minha avó materna, minha avó Zilney, é, Minha mãe e meu pai trabalham, então é, eu ficava né, a parte do, do dia com a minha avó E aí eu pintava na casa da véia e, e eu tinha meus primos que moravam ali pertinho, então eles iam de manhã também para gente ficar junto antes de ir pro colégio e tal E aí eu simplesmente inventava um, umas apresentações, assim Eu com 3 anos de idade, os meninos quase que na fralda E <risos> eu inventava umas apresentações, aí tinha minha bisa também que estava morando lá com minha avó, minha bisa Zilda E aí era muito engraçado, porque eu botava as duas para assistir, eu obrigava os meninos a fazerem, e as duas a assistindo, e aí é... eu ainda cobrava o ingresso, tá? Era na sala da minha, aí minha avó não aceitava pagar o ingresso, porque ela dizia que ela já estava fornecendo o espaço Ai. e minha avisa pagava escondido, <risos> pra minha avó não brigar, então acho que foi aí que eu comecei, assim, lá Organizando eventos na sala da minha avó com os meus primos, pra minha avó e minha bisa. <risos> e Paula, e o que te levou a você querer seguir a carreira de atriz? Olha, Israel, minha situação é muito curiosa, assim, porque eu, a princípio, eu não achei que eu fosse seguir a carreira de atriz, apesar de amar muito, é... me sentir né, inteira fazendo o, o, a arte, o, tudo que envolve né, um, um, um espetáculo, um filme, um, um produto artístico, mas eu fiquei é, muito na dúvida na ocasião, que porque assim, eu faço tipo, oficialmente, eu entrei no tablado, que foi né, onde, eu, onde eu comecei e eu considero minha casa de coração com 14 anos, e aí chegou a ocasião do vestibular, e assim, eu amava muito aquilo tudo, mas eu tinha uma, uma impressão de que, cara, a pessoa tem que já ter alguém de parente no meio, a pessoa já tem que ter uma costa quente, já tem que ter uma grana, eu não tenho nada disso, vou, enfim, fazer uma outra faculdade, porque não, não, pra mim não tem esse espaço. Não, entrei nessa, nessa paranoia E aí eu acabei fazendo realmente outra faculdade Eu fiz é, faculdade de Direito Na UERJ, concluí Cheguei a trabalhar um tempo Não como advogada, mas como conciliadora cível E assessora né, de, de juiz e de promotor de justiça Até que chegou um momento assim Lá para 2016 Que eu entendi que Não adiantava mais estava assim, com um ponta de faca não adiantava mais, eu não estava feliz, aquilo lá não, não, não me dizia nada, não, não tinha um significado para mim, eu não tinha nenhuma motivação de levantar para fazer as coisas que eu tinha que fazer no meu dia. E aí foi quando eu decidi definitivamente voltar. Eu falei, olha. Comigo mesma, né? Eu conversei comigo mesma, ó, oh, querida, você já tentou, tá? Você fez cinco anos de faculdade, você já trabalhou aqui, você, você já deu bastante murro em ponta de faca. Não tem jeito, vamos ter que ser artista mesmo, dar um jeito de fazer isso funcionar. E em 2017 agora se vira. E foi o ano que eu considero o meu retorno mesmo pra arte, 2017. E Paula? E agora você também está num espetáculo bastante Sim. legal, bastante falado por um público Que a história é uma história, né? que Estamos tá um no Teatro dos Grandes Atores Conta pra gente um pouquinho sobre a peça, sua claro. personagem O que, que o pessoal pode esperar aí no espetáculo? Olha, Jael, eu sou suspeitíssima pra falar sobre esse espetáculo Porque ele nasceu comigo em 2017, olha que loucura, né? Tá 2017? Aqui? Esse texto chegou na minha mão em 2017, né? é, tinha um, um, uma mostra, um festival de sketches, uma mostra de cenas curtas, que o tema era comédia brasileira e existia a lista de autores, já pré-determinados para a gente escolher qual que a gente iria utilizar para fazer as cenas. E aí estava lá o Milor, Milor Fernandes, né? que é óbvio o autor do A História é uma História, e eu sempre gostei muito do Milor, eu acho o Milor um, um artista, um, um ser cultural incrível, incrível. Eu acho realmente ele genial. E aí eu vi o e falei assim, bom, vou fazer o E aí comecei a pesquisar. E aí, enfim, é, minha mãe me mandou, minha mãe sempre foi muito envolvida nessas coisas de teatro, de arte, sempre. E aí ela foi, tava sabendo que ia rolar isso, né? E ela foi me mandou um texto por e-mail. E aí eu fui esnobando o texto horror, da minha mãe, com essas coisas doidas que ela fica me mandando, me atormentando pra e-mail, eu não vou vender nenhum, eu tenho que decidir um texto, Jesus. E aí, chegando perto da inscrição e não consegui encontrar nenhum que eu amasse. Eu deixa eu ver isso aqui, né? esse diabo decidiu de e-mail que essa mulher mandou. E aí era a história. E aí eu fiquei encantada. Eu falei assim, caramba, eu preciso fazer essa cena. Aí eu adaptei para um, um sketch de 10 minutos, que é um espetáculo que a gente, hoje em dia, a gente faz ele em 70 minutos. Mas assim, enxugando também, eu adaptei o espetáculo e atualizei algumas coisas. O, óbvio que, o, que os meninos, né, os Brunos, Bruno Suzano, Bruno Armético, que estão no elenco comigo, e o, o Ernesto, nosso diretor, a Kátia, assistente de direção, todo mundo, né, acaba dando um pouco de, de contribuição na hora de atualizar o texto, né? Porque é um texto que pretende falar da história da humanidade desde a pré-história até os dias de hoje. Então, a gente precisa falar dos dias de hoje. Porque o, a última revisão que o Milor fez desse texto foi em 1992. Então, já tem aí seus bons 30 anos, né? E muita coisa aconteceu nesse meio caminho. Então, rolou uma adaptação e uma atualização das referências de uma outra coisa, mas a, a base do texto, 99% do texto, é de autoria do Milô Fernandes e o que é mais incrível é que esse texto foi escrito originalmente em 78, eu acho, se não foi 78, foi 76, e aí ele atualizou em 92, e aí eu fico lendo assim prestando atenção, às vezes em cena mesmo, os meninos falando e a gente se escutando, né? Eu fico, cara, que loucura, como que, como que esse texto parece ter sido escrito ontem à noite, sabe? É muito curioso e ao mesmo tempo muito é, espantoso, assim, porque a gente vê o quanto que a humanidade, ela se repete, se repete, se repete e é difícil até ela aprender com os próprios erros e mudar o Caminho da, da história que ela vem construindo, né? Mas o espetáculo é assim: é uma comédia do Milor, divertidíssima. É muito legal. Você vai morrer de rir, então? Vai, gente. É muito legal. Não é porque eu faço, é muito legal. <risos> e aproveita de Google, Instagram da Peça, Instagram. Claro, assim. gente. Olha só: o Instagram do espetáculo, nosso espetáculo A História é uma História. Nós estamos em cartaz. Agora nosso último final de semana. Do dia 25 e do dia 26 de março, aqui no Teatro Grandes Atores, na Barra da Tijuca. Mas em maio nós voltamos com outra temporada, nós vamos para o CCJF, que é o Centro Cultural da Justiça Federal, no centro. Tem um teatro incrível lá, então assim, vocês não vão ficar sem nos ver por muito tempo, não vão se livrar da gente tão fácil assim. E o um espetáculo é, tem o Instagram, que a gente procura atualizar sempre com, não só com coisas da peça, mas assim, com curiosidade do Milo Fernandes, com curiosidades da, da história mesmo. A gente quis que fosse um canal não só de divulgação da peça, mas de entretenimento. Então, o nosso Instagram é arroba a história espetáculo, tudo junto, sem acento. E nós temos o nosso site também da produtora que é www.biacultura.com.br E, enfim, são nossos canais online assim que a gente decidiu utilizar de uma forma mais ativa mesmo, sabe? De, de gerar um, uma aproximação não só da gente no teatro com o público, mas da gente no online com as pessoas também, né? Porque é interessante porque a gente tem um filtro também lindo no, no nosso Instagram que brinca né, com esses elementos que, que fazem os personagens do Cartaz, o, a coroa de louros do Nero, a peruca da Maria Antonieta, o chapéu do Napoleão... O filtro é lindo. Eu sou, gente, eu sou muito suspeita pra falar, né? Enfim... e e aí, tudo isso vocês encontram no nosso Instagram também. Novidades sobre novas temporadas, sobre sorteios, e, enfim. Tudo relacionado à peça vai estar lá. E a gente fica muito, muito, muito feliz que vocês entrem, divulguem. Isso mesmo, compartilhem, postam os stories, marcam eles. Por favor, por favor. É um espetáculo que merece muito, muito, muito realmente a adesão da galera. Porque é... Cara, que texto maravilhoso. É muito legal, é muito legal. O pessoal vai se divertir mesmo. Não, é engraçado que às vezes a gente sai da peça, né? E aí o pessoal vem falar com a gente. Teve uma moça, é, no início dessa temporada, que ela falou assim Gente, eu tô com dor no meu maxilar. Eu não consegui parar de rir um instante. Eu não estou então Eu estou com dor de verdade. Não é força de expressão. Aí a gente, poxa, que delícia, né, ter é uma bom, resposta não. dessa. Então assim, é divertidíssimo, gente. Nós somos os amores também, por favor, tá? Maravilha. Olha o cachorrinho também aqui. Olha um o Buda, ó, você que participando né, aqui com a gente, ó. É um amor de cachorrinho. A maior né? estrela que vocês vão ver na é sua terra. É o Buda. Dá um, dá um alô pra galera, Buda. Tá, cara, Buda. Cansou, cansou. Cansou, tá? Cansado. Vai ser artista chegou a mãe. Ele, ele é, ele já ah, é. é. É impressionante como é que essa figura é pronta. Vamos puxar Hum. Muito bem. Paula, é, agora vamos fazer uma brincadeira. Claro. Eu vou falar uma palavra, aí você define ela com outra, tá bom? Tá bom, vambora. Paula. Paula. Muitos. A história é uma história. Sonho, assim. Família. Base. Amigos. Irmãos que a vida me deu. Futuro. Prosperidade. Muito bem, gente. Uma salva de palmas pra ela. Dei uma roubada, né? Porque falei mais de uma palavra. trabalhando. Tá e agora, para você vai ganhar um brinde. Meu Deus! É, um Combinado especial. Para Pra você. Muito obrigada. Pra você, sua vida. Ai, o. Want... Gente, isso daqui é maravilhoso. Sabe, Buda, é meu, você não vai ganhar, não. Você não pode, não. Ai, Juju! Você bebe! Então, já que estamos no momento de trocas de presentes, eu vou também te entregar um brinde que a gente separou pra você que todo ligado. o elenco e a equipe da peça. E no, tô aqui representando né, todo mundo. Ó, um bloquinho do nosso que espetáculo. Aqui, gente. Ah, muito obrigado por Imagina, imagina. Fazer mais anotações. Pois é, você que é repórter, fazer suas anotações, fazer suas Sim, perguntas. É. Escolhemos o bloquinho justamente por isso. Ele, não, já Sim. vai gostar de eu dou, É bom de escrever. É bom. Obrigado, Paula. Imagina. Obrigado, Bruno Américo, Bruno Suzano, Rafael, Ernesto, que é o nome do. Diretor. Ernesto Pilco, nosso Pico. diretor. Obrigado a todos vocês, eu amei, né? Um railado com muito carinho, vou fazer todas as minhas anotações aqui. Obrigado, Imagina, Paula. Imagina, é um prazer. Paula, agora você quer mandar um abraço, um beijo especial pra alguém? Quero, né, dar um. um mandar, na verdade, um, um agradecimento mais uma vez para toda a nossa equipe. A gente tem é, o privilégio de trabalhar com pessoas talentosíssimas e não só isso, mas também com, com um coração enorme. Todo mundo que se envolvem nesse espetáculo é, compra muito, então é meio que um filho de todo mundo é muito legal, então eu quero mandar um muito obrigada para toda a nossa equipe para nosso diretor, o Ernesto, para Katita que é assistente de direção pro Antônio Negreves, nosso diretor de movimento pro Cirano Salles, nosso diretor musical para Marcela Treia, nossa feminista pro Diogo Venturieri, nosso cenógrafo pro Gabriel Prieto nosso iluminador é, um, para os meninos é óbvio né para os meus brunos e uh, agradecer realmente a todos eles pelo empenho pelo carinho pelas risadas é muito divertido estar em cartazes o processo de ensaio da gente é, a gente estreou ano passado né 2022 no Sesc e a gente Passou no edital do Sesc, mas a gente não tinha ainda sido classificado E aí o, o espetáculo que havia sido classificado para maio No teatro do Sesc de Juca, não pôde fazer E aí eles ligaram pra gente assim, com 20 dias de, de, a estreia Ah, vocês querem fazer, não sei o que Aí o Bruno falou pra mim, Paulinha, tua notícia boa o que, que é? Ele, cara, o que Que eles querem fazer. aí ah, eu sou muito chorona. Tudo chora. Que Então, calma, calma porque você vai, vai ter que te dar uma chorada um pouco maior agora. Eu, cara. Então, os caras querem que a gente estreie dia 5 de maio. Isso era sem brincadeira, por volta do dia 13 de abril. E a gente não tinha o um espetáculo levantado, a gente tinha nada né? Porque a gente iria estrear em 2020 Num edital que a gente é, foi contemplado do Teatro Laura Alvim. A gente entrou em primeiro lugar pro, pro teatrinho lá, que eles chamam de Porão Rogério Cardoso E aí, enfim, a gente estava se programando Escolhemos já a data de, de, do mês de junho para estrear, mas aí veio a pandemia então ao longo da pandemia a gente foi trabalhando mais no espetáculo, no sentido de ter mais, é, é, mais força, mais conteúdo, nossos materiais ficarem mais rebuscados, é, a gente ter um, um, um portfólio de apresentação né, do espetáculo mais bonito, mais coerente. E aí então, quando o Sesc veio falar com a gente, a gente não tinha nada, a gente tinha isso, né? Essa parte gráfica, nossos projetos e tal, mas de peça mesmo, a gente nunca tinha sentado pra... Mentira, a gente já tinha feito algumas leituras, mas é, quem iria fazer até era um grande querido, que mandar um beijo também pro André Ramiro, que adoro, Deco, e ele iria fazer o espetáculo com a gente, seria... O André, o Bruno e eu. Só que o André estava super comprometido com uma série de, de trabalhos até fora do Rio, tentou de fazer uns calendários que ele praticamente iria pegar aeroporto duas, três vezes ao dia. Eu falei, não vamos fazer isso, você vai ficar doido, eu vou ficar doida, não vamos fazer isso. E ele estava desde o início, né? desde as primeiras leituras lá na Casa do Neco e tal. Mas então, na necessidade né, de... de encontrar um terceiro ator, é, veio o Bruno Suzano e que foi um presente mesmo, né as coisas não acontecem por acaso e a gente, graças a Deus, teve a honra de receber o Bruno e ele comprou também o barulho, porque assim, eu tava brincando com o Armédio outro dia, o cara, a gente é doido, porque a gente aceitou fazer o Sesc e nós tivemos 17 ensaios. Mas nós estamos com esse.. O Bruno entrou né, na, no bonde do, desse espetáculo em 2019. Nós estamos trabalhando juntos nesse espetáculo desde 2019. O Suzano ficou sabendo o espetáculo, mais ou menos com 17 dias para estreia. E ele topou, e ele fez, e é incrível, um ator maravilhoso uma Foi de cabeça. Nossa, e. Espetacular, assim Às as, as vezes as coisas, né, elas acontecem da maneira que elas têm que ser Sim. E o Suzano, ele... prepara Nossa, foi um, um, um super querido na hora de comprar o projeto, ensaiar E ele é incrível, é né? um ator maravilhoso, uma pessoa super, super querida Eu sou muito suspeita, né, para falar então a gente teve esses 17 ensaios para levantar o espetáculo e a gente estreou lá no SESC. E isso é, foi muito interessante, assim, porque a, gente, na, a princípio a gente não estava esperando, e aí vieram chamar porque a gente estava no, no edital, a gente tinha sido entrado como suplente, a gente nem sabia disso, a gente só divulgaram os classificados. E aí eu choro, e aí Bruno, o que, que a gente vai fazer, Paula, eu, Bruno, a gente não diz não pro o Sesc, não se diz não para o Sesc, eu, falei, eu sei, Paulinha, mas são 17, o que, que a gente vai fazer, eles perguntaram se a gente quer, eu falei, a gente quer, e aí então foi essa loucura, e desde 2022 agora, no, no Grandes Atores, é a nossa... Quarta temporada, porque na verdade a gente teve uma apresentação especialíssima lá no Teatro Imperato, no Ney, Que é inclusive, poucas pessoas sabem, terra do Milo Fernandes, nascido e crescido lá E foi muito legal fazer lá no Imperato Mas foi uma apresentação única, especial e aí viemos para essa temporada, a gente fez no, no SESC Tijuca Fizemos no Teatro Municipal, na, na Sala Mário Tavares Fizemos essa apresentação no Imperato, a apresentação especial, e agora estamos no Grande Atores, maio, no Centro Cultural da Justiça Federal. Acompanha ah, tá é que está vindo, precisa de é coisa boa aí. Tem, tem sim. Aproveita fora, divulga teu Instagram para o pessoal seguir. Divulga. Ai, gente, meu Instagram, paulabarrosoficial. Está aqui embaixo. Tá? É muito besteira, tá, que vocês vão ver, não tem muita coisa boa não, mas quem quiser seguir, fica à vontade. Só a seguir, gente. Aqui. <risos> Paula, muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer, te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. Eu não posso encerrar essa entrevista sem agradecer a minha mãe, as minhas avós, ao meu pai, que também, enfim, não tá mais aqui presencialmente, mas eu sinto a a energia dele, a proteção dele comigo todos os dias e muito, muito, abrindo meus caminhos, minha avó, minha, minha Disa graças a Deus eu tenho ainda minha outra avózinha, mãe do, do meu pai, minha avó Ledinha, Dave, vó e a minha mãe, A claro, sua neta, sua filha, é maravilhosa, arrasa sempre e então, vai brilhar muito mais a Ah, Deus. você que está sendo generoso, já que isso, obrigada! <risos> Imagina! Paula, muito obrigado, Paula. Imagina. tá bom? É, pois é, gente compartilha essa entrevista pra todo mundo, siga essa maravilhosa, tá bom? Tem mais algum recado aí, Paula? Vamos pro teatro, né gente? Vamos ter vergonha na cara e vamos pro teatro? Sempre. O negocinho assim, de ficar postando hashtagzinho na, na, no Instagram é, é. é muito bom, né? Ah, é. Viva a cultura, viva a educação, viva não sei o que, agora vamos botar a caroça no teatro, tá bom, Bota meu também. povo? Presencialmente. Por gentileza, vamos ter a vergonha. <risos> É, também. Sai do sofá, vá pro teatro, vamos prestigiar te com os amigos, gente. Com certeza, com certeza. E o, o, o boca a boca ainda é, e eu acho que sempre vai ser, um dos maiores é, divulgadores, um dos maiores, uma das maiores ferramentas que o teatro tem. Então vão ao teatro, assistam, recomendem. É, de preferência, o meu espetáculo, brincadeira. <risos> meu não, nosso, tem muita gente querida envolvida. A história é uma história arrebentando o vídeo de gente. Então, esperando todos vocês lá para assistir, comentar, compartilhar esse elenco maravilhoso. Paula, Bruno, Bruna, é médio, tem Rafael, tem Ernesto todo mundo lá juntos e. Esse espetáculo maravilhoso. Ah é, temos que agradecer também a nossa produção, o Rafa, o Ricardo, o Fael nessa temporada, é, a Manu, nós, enfim, a nós é uma gangue praticamente, não é uma ficha técnica, é uma gangue, é um negócio, enfim, só, só gente muito querida e muito dedicada. Gente, compartilha esse vídeo pra todo mundo, indica o canal, se inscreva no canal, né, Paula? Por favor, gente, se inscreva no canal do Israel, olha aqui, a camisa tá linda, tá? Primeira, primeira, primeira entrevista, tá? Com essa camisa luxo, ah. vamos seguir. Carol, vamos ver os inscritos logo. Por Opa. favor, por favor. Vamos lá, Ó, Tem gente um aí, maravilhoso, gente. Tem minhas remontações aqui, ó. Eu postei um Instagram marcar você. Ah, viu? muito obrigada, Adeus. Israel. Muito obrigado, Paulo. Imagina, eu que agradeço você ter vindo, você ter se interessado pelo espetáculo. Esse ano, 2023, gente, é o centenário do Milor. Milor Fernandes completa 100 anos do seu nascimento. Então, é um ano muito especial. Vão assistir, a peça tá linda. Israel, muito obrigada Adeus. por essa Adeus. oportunidade de estar aqui contigo. É, muito obrigada pelos presentinhos, eu adorei e enfim que veio muitas e muitas outras oportunidades para a gente estar junto Amém, vamos sim agora Paula a frase final que é assim. curtiu curtiu curtiu vai ver se eu tô online curtiu curtiu curtiu vai ver se eu tô online é isso galera e até a próxima entrevista <risos>